galera, seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado, estamos ó, novamente aqui, hoje é dia 21 de junho de 2021 e vamos continuar com a nossa campanha aqui maravilhosa de Outriders, epa, Outriders, deixa eu ver se é tudo certinho, Outriders versão para Xbox One, cara, via Game Pass, para quem é assinante aí, uh, para quem é assinante, fique à vontade que ainda... Está gratuito lá, então você não pode perder, Porque vale a pena, para quem é assinante vale muito a pena. E cara, chegamos no boss final, porém o negócio tá punk aqui, cara. Bom, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é o Anderson. E estamos jogando aqui a campanha completa de Old Riders. Cara, o um game legal, me... Nossa, falei um monte desse game que meti o pau no game, Já tem algumas coisas... Mecânicas, gráficos, é umas pixeladas nervosas no game, mas vale a pena, o game é divertido, vale a pena. Só que é muito caro, cara. Pelo preço que tá nas outras plataformas é muito caro. Mas quem tiver oportunidade, quem assina o Game Pass é, é legal. Bom, vou tentar matar o boss aqui, cara. Tá difícil pra caramba. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tudo certo aqui na live? Tô falando aqui, mano. Vocês... É difícil pra caramba Vamos ver se eu consigo fazer isso ah, Deixa eu só ver, cara, se o áudio está funcionando O áudio está certinho Eu não consigo saber O som do game é, Mas eu acho que está certo é... Deixa eu ver uma coisa Deixa eu fazer um teste aqui Deixa eu ver é, Não posso fazer isso Então, pera aí Tirar o retorno aqui Acho que tá, cara. Acho que tá bom. Não sei. sei. Vamos achar só um pouquinho aqui. E vamos embora lá. Bora pro game. Vamos ver se consigo matar esse sem vergonha aqui. O pimpolho. Cara, surgiu muita. Opa. Valeu, Gabriel. Obrigado pela presença. Caramba. Já tô no bico do corpo aqui, cara. Eu vi o um cara batendo tão simples isso aqui, mano Nossa Acho que eu vou ter que ter duas metralhadoras aqui Nossa, cara Eu vi um Eu vi o um gameplay do cara matando tão simples Acho que eu vou ter que ter duas metrancas aqui É... Como é que é? Aqui, né? não de novo eita meu Deus cara que é muito lento cara olha é muito lento Vamos pegar outra metranca. Fuzil. Dano 19. Meu Deus, cara. Que porcaria. É, deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui é um fuzil. Acerto 30% de chance de não consumir. Como é que é? Acertos críticos. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Esse. Nossa, que bosta Detesto o tiro cadenciado assim, cara Escopeta, não Tudo de cano duplo Dando 20. nossa, que lixo Dando 46, isso aqui é o que? Submetralhadora, vamos ver sei cara eu vi um vídeo cara sugestão de um de um disparos aplicam congelamento nos inimigos de 8 segundos é eu vi um podia trocar essa dano caramba dano 88 acho que eu tô com essa aqui mesmo cara Opa, valeu Thales Obrigado, valeu Thales Tamo junto, é nóis é... E aí Farley Você tá bem amigão Como é que você tá, tá sumido Ah, peraí Deixa eu só compartilhar aqui Opa Valeu Thales, obrigado cara Valeu por estar tá seguindo aí, aquele abraço Seja muito bem vindo aqui à comunidade Pixel Quebrado ah, deixa eu só compartilhar aqui, cara. Eu esqueci de fazer isso. É muita coisa para fazer ao mesmo tempo, né? A gente acaba esquecendo, mas... Não custa, não custa fazer aqui, ó. Compartilhar com os amigos. Aqui, ó. Vamos lá. Só não pode fazer coisa errada, né? Pronto. Ah... Vou ficar com essa pistola aqui, só pra, só pra ver. Vamos ver. E falei, hoje zera. Valeu, Thales. É, brigadão, cara. Obrigado. Era pra tá saindo o áudio desse... Do rapazinho dançando aqui, ó. Mas não sei porque que não sai. Não, vai sair, não vou zerar, não, Farley. Tá embaçado isso aqui, viu? Começou agora no game? Não, já estamos no final já, Thales. Esse aqui é o último boss. É que eu tô apanhando demais. Eu não tô conseguindo matar o cara, não. Ai, que besteira. Eita. Corre Carrega, filho, pelo amor de Deus. Cadê o bicho que safado? Cara, mas assim. Oh, eu tive uma sugestão pra matar essas bolas aqui, cara, mas. Ô, oh, louco! Mas. Corre, filho. Ai. Nossa, tô no vermelho já. Mano, não, não, eu tô seguindo exatamente como eu vi o vídeo lá, mano. Nossa. tem quanto o que aconteceu na Twitch. Deu um que eu sei. Não entendi, Farley. Pera aí, o que, que aconteceu? Deixa eu ver aqui a mensagem de cima. Jogando no PC? Não, não tô jogando no Xbox, Thales. Essa versão aqui é do Xbox. É Bom, vamos tentar novamente, né? Fala aí, Farley, o que, que aconteceu? Compartilha com a gente. Você já jogou já ele? Você já jogou ele, Thales? Mano, essas bolas são muito chatas, cara. Eu não tô conseguindo resolver elas. Olha isso, como... Mas da onde que eu fui... Muita bola, é muita, muita... esqueci, se passou do PC, deu uma parada e enjoei. Eu joguei bastante. Ah, é legal o jogo, cara. É divertido. Mano, não vai, cara. O cara tava usando uma, uma arma, mano, muito... Que ele, de... que ele destruía ah, essas bolas de energia muito fácil, cara. Aí, ó. Essa arma aqui não é ruim. É, 46 de dano também, né? Vamos ver se tem. Aqui as escopetas estão tendo um dano maior. Mas aí. Eita, que barulho foi esse? Ô, oh, Thales, tá, valeu, <risos> obrigado, cara. Cara, você vê que eu nem reconheci o som do negócio. Que eu nem. É, nunca recebo estrela. Valeu, amigão, obrigado, valeu pela força, cara. Fiquei até sem jeito aqui. Pitou um barulhinho aqui que eu nem vi, nem sei o que era. Valeu, brigadão, cara Ele fez 10 horas de live Depois ele colocou uma foto de fundo Dizendo obrigado por assistir 4 horas É nóis, velho Valeu, cara, brigadão É aí de... eu não entendi, Farley então, ele tem que lançar mais conteúdo desse game logo Porque senão... É verdade É verdade Eu vi uma, eu vi uma reportagem da, da Square Que... Well, o Game Pass ajudou muito na divulgação do game Porque o game ele é meio caro, né? Nas outras plataformas, eu não sei pro PC Mas no Playstation ele tá quase 300 conto E ele não é um game para tudo isso de valor, né? Mas, assim, tem uns bugs também Tem umas mecânicas que a galera reclamou muito mas eu gostei, cara, porque ele juntou vários estilos de jogos e um, né, catou um catado de cada um, um joguinho ali e montou. Mas, lá, 200, nossa, é muito caro, cara. É, não vale a pena pra tudo isso, não. É muito caro. E aí, eu achei divertido porque ele tem mesma mecânica do Gears of War. E eu gosto desse estilo de game. Tira em terceira pessoa, né? A gente tem pouco isso, né? Mas eu curti. Agora melhorou bastante, mas tem várias... É, tem. Eu lembro. Eu tô jogando desde o começo, cara. Nossa, cara, é... As balas atravessar Eu não sei como que os caras conseguem acertar Numa distância X Sendo que você vê que o a, a, a, O obstáculo Tá pixelado Dentro do personagem é, Nossa, é uma, é uma zoeira da pega Eu também curto bastante terceira pessoa Ô Farley Explica direito isso aí, eu não entendi O cara fez live de 4 horas E colocou um colocou... Quem foi esse maluco aí? Ele devia 14 horas de live para fechar o mês e só tinha um dia. Ah, tá. Você tá de brincadeira. Ele ficou ele ficou lá mesmo? Era ele mesmo ou era um, era um manequim? Gears é muito legal. Ah, cara, Gears pra mim é um dos melhores jogos de ação que eu já joguei, viu? Em terceira pessoa, né? Bom, vamos lá. Deixa eu escolher aqui uma... Eu não sei o que faz aqui, cara. Não tô conseguindo matar esse desgramento. Mas eu não vou ficar com essa arma de novo, cara. Vai, vai essa aqui, vai. Vai aqui. Bom. Ela tem 46 de dano, não. Ah, tá. Vamos lá. Tem muita missão secundária pra fazer nesse game também, né, Thales? Tem bastante coisa, cara. Ele não carregou nada. Olha. Nossa. Era uma, era uma foto de fundo sem ninguém. Cara, que figura, mano. Quem que era? O maluco, pai? Quem que era o cara? É. É. Dá, dá pra enjoar, sim, viu? Porque eu também fiquei um tempinho sem jogar ele. É que eu queria terminar logo. O que, que é isso aqui? Deixa eu ver. Exterminadora. Dano 77. Valeu, Irineu. Obrigado pelo like na live. Poder de fogo. O que, que é isso aqui? Metralhadora? Meu, eu vou ter que... Vou... vou ter que ir testando aqui, cara. Deixa eu ver. Tour isso não, Farley Vamos ver essa aqui, vai Eu já pensei em fazer uma live de 20 Não tem como, Farley Olha aqui o cara O problema são essas bolas desgraçadas aqui, ó Aí, ó, como que o cara? Olha, já tô, já tô no vinagre. Aí, ó. Nossa, morri Tento equipar peças que tenham poder de ganhar eu Já tentei já eu Tentei não, vamos ter, Vou ter que que na paciência aqui né? Eu já tô no máximo aqui cara. É, Deixa eu Deixa eu tentar usar uma habilidade aqui é, Isso aqui não vale a pena não É isso daqui. Ah, tem que tirar, né? Mas já não tenho, não tenho nada para redefinir a árvore. Não tenho nada que pesquisa no vermelhinho. Já vi. Eu tô tentando fazer exatamente o que eu vi. Ah, mora eu, eu consigo, eita, corre, filho. cara não tá arrancando nada de sangue de safado, né? Fala, valeu Otávio, obrigado. Não é possível. Olha, já tô no vermelho. Como que ele pega assim, cara? Então, você também não me ajuda em nada, hein? Aí, morri, ó. Ô, paizão, como tá, velho? Mas parabéns novamente. <risos> Valeu, tá? Obrigado, cara. Você tá bem, filhão? Tô bem. Tamo aqui na luta na luta desse sem vergonha aqui, desse rapazinho aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos ter paciência. Oito também, mano. Caraca, mano. Eita, carrega aí, Zebed. é um fim né ai morri tô conseguindo sim otávio tô conseguindo já consegui passar lá da tela onde eu não tava onde eu tava travado. Mas tô. Consegui. Na próxima live eu já tô mais um pouquinho mais na frente. Jogo da hora, hein? Que jogo muito louco aquele, hein, cara. Vamos tentar de novo, cara. Aqui persistência que manda. Eu não tenho muita paciência em ficar perdendo, não. Mas vamos lá. Eita, nossa, tá demorando pra carregar. Ó. Cadê? Opa, voltei. Bora. Eu não ainda consegui entender a mecânica, a mecânica desses filhos da mãe. Esse desgramento aqui. Cara, eu realmente não tô conseguindo entender não, mano. Eu tô fugindo, tô fazendo o mesmo esquema. Já tô no mundo um aqui. Não, na verdade eu tô no mundo dois, né? Nossa, meu Deus. Vou colocar no mundo. É uma sacanagem fazer isso, né, cara? Um gato do caramba, né? Ah, que sacanagem isso aqui, cara. Não acredito que eu vou ter que fazer isso, mano. Vamos ver. Nossa, que, que mancada né Thales Você tem recompensa para resgatar, ah, grande coisa Eu tô no nível 26, cara, o cara que eu vi matar tava no nível menor que eu, eu sou muito ruim Nossa Achei que isso aqui funcionasse com essas bolas malditas aqui Caramba, cara. É, teve que colocar no mundo mesmo, né? Que absurdo. Nossa, cara. Eu vou ter que vou jogar esse jogo de novo. Dá? Dá? Eu não sei. Dá pra fazer... Dá pra... É, jogar em, em dois? Com os boss? Não sei. Eu vou ter que jogar com alguém isso aqui, mano. Olha lá, Farley, vai terminar hoje, hein? O Farley que tava acompanhando desde o início, ele não tava aguentando mais. Ele falou, o Farley outro dia falou pra mim assim, ô, oh, Vandão, na boa, para de jogar e desliga o videogame, hein? Eu falei, caramba, Farley. Eita, susto. Ai, cara, por que que eu fiz isso? Apertei o poder sem querer aqui. Vou ficar aqui. Vou baixar de novo o game aí, jogamos junto. Opa, cara, tá, bora. Eu tô com medo de ir nesse negócio aí, cara. Na ah, boa. Eu tô com medo. Eu faço isso aí, Farley, só que lá no azulzinho lá, eu faço de quarta-feira O resto é tudo aqui Ai, caraca Eita, eita, eita, eita, o maluco teu um oh, o Kratos aqui? Tá acontecendo? Ah, safados! Mano, vou te falar, cara. Corre, filho! Nossa, que treto isso aqui, hein? Corre, filho, filho da mãe. Eita, dá pega, cara. Matou. Matou. Ah, cara, pode ir que vai ficar pior. Caraca. Matou. Acabou. Ó, larguei até o controle, porque a mão, cara, olha só. Suando pra caramba o negócio aqui. O que aconteceu? Deu pau no jogo? Meu Deus do céu. Não, tá de brincadeira que... Ah... O que está acontecendo aí dentro? Está funcionando! Entrei em contato com cores, transmitindo o primeiro código de lançamento agora! Vai logo, Doutor! Não vamos conseguir segurar! Esse não vai acontecer! Foz-lá! foz lá ah, filhão, para de graça, filhão. Levanta aí, faz o bagulho. Caraca! sai daí! Temos que ir! Não posso! Tenho que transmitir os códigos! Minha arma! Preciso dela! Tá na As cápsulas são mais importantes do que isso! Putz, grila, ele dá. Vai salvar as. Já era, perdeu o computador. É isso? Não conseguiu fazer. Teve, teve que salvar as minas. Vê esse tonto aí com essa dublagem. É, eu não vou dublagem mais idiota. Mais, um mais horrível que eu já vi. Nossa, que travada que deu, hein? Merda. Acho que acabou. O O transmissor. Tem, tem sim. É, Thales, concordo igual. com você. Que se os caras investir. Olha que gráfico bosta. Olha esse gráfico. Não sei se vocês estão percebendo isso, mas pra mim aqui tá todo. Tá, parece cera. Espera, pessoal, olhem. Olha Deus. lá. Nunca duvidou, né, Fai? Você conseguiu? Meu Deus. Parece que alguns dos comandos foram transmitidos. Olha, é como eu sempre digo. Só termina quando acaba. Oxê. Quem são essas pessoas? Pessoal do Monroy? Não. Acho que não. Quem são vocês? Somos da zona de guerra. Vocês são os Outriders? Ouvimos histórias que tinha divergente Outriders que desbravaram a fronteira e encontraram a cura na floresta. Nós seguimos vocês desde a zona de guerra. Mano, bueno. Como assim? Onde estava esse povo? Então, e agora? Seguimos em frente. Olha, ele foi embora, cara. Ah, não. Ele foi embora. Ah, entendi. Olha a travada do jogo. Ah, entendi, Thales, entendi. Cara, o jogo é muito bugado, né? Eu, tô, eu, tô, eu tava jogando ele no Onex e assim, a imagem é outra, né? Ele roda 4K e tal, mas 30 FPS. Zoado. No PC eu acho que ele roda 4K a 60, se eu não me engano, se eu não me engano. No Play 5 eu não vou jogar porque eu não vou pagar 300 pau. Fala Felipão, obrigado pelo like Agora uma perguntinha que eu não sei Ele matou esse carinha no final aí Acabou tudo aquele Aquela anomalia da, da, Aquela anomalia Acabou aquilo? O planeta vai ficar habitável? É isso? Dá pra fazer um, vários, uns dois, três jogos Dessa série aí, cara Se os caras quiserem Aí, ó o malucão Não acabou a anomalia. Então tem coisa pra no final aí, né? Vamos assistir. Vamos assistir. E aí, Farley? Tá vendo? Farley oh, Farley, Farley duvidou de mim, Farley. E o meu bonequinho chama Farley. <risos> Porra, Farley! Legal o jogo, cara. Legal. Cápsulas, essa mina me decepcionou. Eles conseguiram os desgraçados conseguiram, mas então não adianta. Thales se o planeta continua na mesma bagaça, por que, que tá vindo mais povo? Se continua a mesma coisa, então não adianta. Outriders, eu, eu, eu. no começo do jogo eu falava Outriders, depois que eu fui ler direitinho é Outriders. Cara, jogo legal, legal hein, gostei, falei besta, nossa, meti o pau no jogo até o último dia, porque eu vou te falar, olha as travadas que dá o jogo, fora os bugs né, tipo os bonecos entrando na pedra, os tiros que não tem como chegar, chegar... Você não... é, t... É, t... Tanto pixel... é tanto pixel, cara, errado Que você não sabe de onde o tiro tá vindo Você olha, você vê uma pedra não tem é um inimigo, cara Agora faz as expedições Vou fazer isso Vou entender direitinho Vou fazer isso Cara, legal, legal Curti, curti, hein Não queria ter abaixado a dificuldade, né Porque eu achei que ia ter Não sei se tem final diferente Com outra dificuldade e tal Mas tá muito difícil, cara Nossa Mas legal Quem vai jogar amanhã se acabou o game hoje? Podia jogar isso aqui, né? Mano, que gráfico é esse aqui? Mas não vai, não vou conseguir mostrar esse gráfico pra vocês. Que minha placa ela não lê 4K, ela lê só 60 fps. Eu, eu vou ter que comprar outra televisão, cara. Muito bom. O que, que eu vou jogar amanhã, rapaz? Eu não... Só se voltar pro Cyberpunk, né? Não terminei. Pra ver as, os gráficos borrados também, né? Pra ver tipo o barril de tinta jogado no, na tela. Nunca vi games borrados igual aquele. Vamos fazer as expedições. Vou fazer isso. Vou pegar a sugestão do Tales aí. Vamos esperar. Quantas pessoas dá pra jogar isso aqui, Thales? Tá? Você sabe quantas... quantos multiplayer? Ah, isso. 3 em cooperativo. Isso achei chato, porque tem 4 classes. É. E você, você chegou a jogar multijogador? Cadê o Farley? O Farley foi embora, cara. O Farley largou aqui. Isso é fora, né? Valeu, Thiago. Obrigado. Joguei com os amigos do PC do Xbox. Dá muito pau? Trava muito. Ele é crossplay? É? Cross play, Epa. Não, hoje em dia tá bom. Tá. E eu, eu joguei no lançamento. começo estava bem zoado. Eu joguei no lançamento ele, mas eu não joguei nada, nada online. Né? Quer dizer, é, multijogador. Online ele é inteiro, né? Mas é o, é o que você disse. Tem potencial o jogo. Se os caras quiserem investir mais... É, ter mais um tempinho de preparo, desenhar direito o negócio, né? Eu curti porque eu gosto de estilo assim, né? Em terceira pessoa de tiro, assim. É o Arm of Two, Gears, é muito bom. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que, que aparece aí. opa, uma conquista ah, juntos é A ah, tá. é dificuldade, expedição é determinada tá. coleta de itens e saque itens de saque deixados por inimigos são coletados beleza luta e chefes finais o progresso do grau do se desbloqueia novos locais, Bloqueando o grau de desafio 15 e colete 4 milhões recurso de cápsula entrega... não entendi nada são as expedições, é isso? É, registro de, de água, jardim, tenteado... Ah! Nossa, caraca! E tem uns registros aqui. No fim, só o Monroy e um pequeno grupo sobreviveram ao massacre fora dos muros. Eles se esconderam na caravela por décadas, esperando o resgate do flores. Que que... Vamos ver o que ele vai falar. Preciso de equipamentos melhores. Essas coisas. ó oh. Ó, oh, cara, abriu, abri, abriu, abriu uns, abriu uns negócios aqui, hein? O que é isso aqui? Eu não sei como eles no tempo Para localizar aqui as primeiro. cápsulas de entrega. Isso aqui são as missões secundárias? Olha isso aqui que é muito louco. O que, que é isso aqui? Eu tô aonde aqui? Aqui? Aqui? Não, isso aí são. Só... Não, entendi. Sinal detectado. Ah, que legal, cara. Eu vou fazer isso, vou fazer isso amanhã. Que legal. Nossa, tem vários aqui, é isso? Tem. Sinal detectado. Eu tô aqui, é isso? Não. O que é isso aqui? Terras áridas... Ele vai pra cá, será? É, só que ele não vem aqui, né? Ah, tá. O grupo de já desapareceu. Pessoas próximas mencionaram que eles estavam buscando a cápsula de entrega. Preparar a expedição. Ah, legal isso aqui, hein, Então essas são as expedições, é isso? Não vou falar que esse povo aqui não... Organizar partida. Segura para encontrar uma partida. Não, não vou fazer isso aí. Porque depois fica travando. Essa, Esse rapaz aqui foi a dublagem mais horrível que eu já vi. Aquele boss que não morreu, a Papai gente de... mata ele no Você olho da tempestade. Ah, boa. É, depois imaginar, né? Porque negócio tá louco lá. Mas não mais. Obrigado. É legal Vou fazer amanhã Vou fazer essas Essas missõezinhas aí Bom turma, vou encerrando por aqui Chegamos ao final de Outriders ah, Para quem acompanhou A série está completaça Aqui nos canais, então fique à vontade Se quiser acompanhar o game vale a pena Tivemos vários problemas Mas conseguimos chegar no final hoje Depois de sei lá, dois meses eu acho não, tive. não joguei todos os dias, mas ah, valeu a pena bom, vou encerrando por aqui, amanhã teremos mais, amanhã vamos fazer as missões que seria, é missão que fala? não, né? É... É, enfim, fazer as missões que, que dá pra tem muita coisa pra explorar no jogo, então fique com a gente turma, muito obrigado, forte abraço bom descanso pra todos vocês, valeu pela presença dos novos seguidores, Thales, brigadão, valeu pela presença, valeu Otávio, Farley aquele abraço, Maruto Vamos dar aqui, ó. Salve pra galera aqui. Cadê? O Otávio, falei do Otávio também, falei. E toda, e toda a galera que passou aqui dando, deixando aquele like. Muito obrigado, bom descanso. Forte abraço, valeu e fui. Valeu gente, obrigado. E nós estamos juntos!